O libidigel é um gel de massagem corporal vasodilatador. O libidigel contém em sua composição uma quantidade concentrada de ervas, afrodisíacos, aminoácidos e vitaminas para ser aplicado no pênis e assim te proporcionar muito mais prazer na cama. O libidigel que não provoca efeitos secundários, não provoca reações alérgicas e nenhum efeito colateral. O libidigel não provoca sequer ardimento. E o mais importante é que o resultado obtido após a aplicação do produto. Dura para sempre. Ao fazer uso do gel, seu pênis começa a se ajustar e preparar para uma evolução mais rápida, natural e segura. Você começa a sentir mais prazer e o tamanho e a espessura também aumentam. A fórmula do gel é composta apenas por ingredientes naturais que já são usados há milhares de anos no combate à impotência e aumento da libido. Todos os ingredientes têm ação comprovada cientificamente em laboratório além de fazerem parte da sabedoria popular. Há muitos séculos esses ingredientes são usados no tratamento das mais diversas disfunções sexuais masculinas, sem nenhum problema ou contraindicação. Com o uso do gel você pode facilmente aumentar o tamanho e grossura do seu pênis em até 14 centímetros, mais potência durante o sexo com orgasmos mais longos e potentes, controle total da ereção, aumento do desejo e desempenho sexual, independente da sua idade ou condição física. Tratamentos à base de gel podem revolucionar a sua vida sexual. O Libir Gel pode fazer você ganhar 7 centímetros em um mês além de trazer mais potência, vigor e orgasmos mais intensos. Não sofra mais. Acabe com esse problema definitivamente. Clique no link que está na descrição e adquira já seu Libir Gel com até 65% de desconto.